E aí pessoal, beleza? Aqui é o Sr. Titi trazendo mais um vídeo pro canal. Ou seja, todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu trago pra vocês galera, um vídeozinho de PVP aqui no Nexo Tank. O link dele tá na descrição. Lembrando bem que é, o link dele tá encurtado, porque querendo ou não, essa forma de divulgação ajuda a trazer novos perfis é, pro canal e também pro servidor. E eles não reconhecem isso, não ajudam em itens, não ajudam em nada. Então, eu encurto o mic, quando o um servidor ajuda, eu deixo o mic direto, porque eu sei que o servidor é firmeza e está ajudando a quem divulga. Então, se você for novo aqui no meu canal, eu te peço para você se inscrever, se você curtir esse tipo de conteúdo, que é PVP. E também assistir os vídeos que tem aí no canal, que é Divulgando Servidores, e sai aí na comunidade do The Pirata. E os é um vídeos bem editados, com a capa bem feita, espero que vocês gostem. E hoje eu vou fazer um vídeozinho aqui de PVP, já vou... lembrando bem que eu não sou um pro, um pro player, né, pode falar assim, do PVP. E não jogo tão bem, mas eu posso tentar aqui e eu espero que vocês gostem. Então vamos lá, o último vídeo que eu fiz de PVP já bateu 1k de view, me surpreendeu na moral, porque um... acho que a galera gosta muito de PVP, né, e não tô fazendo muito vídeo de pvp porque isso não, não é minha praia só mais divulgação evolução e vai de das coisas aí né mano vamos ver o que vai virar aqui né pega uns carinha aqui aleatório lembrando bem que se vídeo tem que eu tô gravando esse pvp tem painel se você for novo que quiser entrar o link dele tá na descrição como eu disse então já entra aí fio ó. cria continha já adiciona mano tia, tia. O um moleque das live que você vai ver, vai se surpreender. Vai querer ser cheiroso, bonito, gostoso. Não é tem como, porque eu é sou o é assim, fióte. Brincadeira, mas se inscreve aí, hein, fió. Mas vamos que vamos. Vamos lá é, meu parça deixa eu ver quantos que você tem de atributo aqui pra ver se você vai conseguir chegar aos pés do tietê. Vou fazer um. Vou tentar fazer uns 15 minutinhos aqui de live pra você.. De live, de vídeo aqui, né, galera? Lembrando bem, que tá com saudade das lives, deixa muito like aqui nesse vídeo. Se eu ver que bater muito like aqui nesse vídeo, no mesmo dia que eu tô soltando esse vídeo, eu vou fazer a live pra vocês. E, lembrando bem, tem que bater pelo menos 50 likes aqui nesse vídeo. Mesmo que seja ruim no PVP, tem que bater 50 likes. Bebê? Bebê. Hum. Galera, uma coisa que eu fico meio assim, ó. Quer ver? Agora eu vou voar e o cara vai descongelar. Tem gente que faz a mesma coisa que eu faço e ainda tem um delay a mais, tipo assim. Eu não entendo isso, não. Ó, quer ver? O cara vai descongelar. Ó, milagre, só porque eu tô gravando e acabei de falar. Deve ser por isso. <risos> Nossa, é bom demais, papai. Nem ter o povo, só pra você ter noção, filho. Ajuda a nós aí, Vitor Buraco? Hum, você não fez isso não, filho. Ainda gravando, não faz uma coisa dessa não, porque a galera, a maioria da galera que é inscrito nesse canal, assiste ver. Vai jogar esse servidor. E vai te zoar. Fie. O Xir é Tati. <risos> vou enxurrar você de soco agora, meu filho. Aprender com o papai respe a respeitar, tá ligado? Tá achando que tá. tá. A mão com açúcar assim pra nós? Ah tá, não, filho. Toma aí, ó. Peixinho, peixinho, filho. Tô. Aqui a gente tá no pesco e pago, Mas aqui é pesca e tiro. Pesca é tiro. <risos> vamos lá, vamos lá. O cara tá confiante, ó. o tanto de vida que eu tenho. Não faz uma coisa dessa não, papai. Só aceitar a morte aí, ó. Você tá ativando só meu povo. E assim. Você vai só. Como que eu falo? Antecipar sua morte. Ó. 50 50. Manda uns 350 aqui, ó. E tá aquele pau, eu fico. Tá aquele modelo papai. Agora já era, meu irmão. Vamos pra próxima aqui, porque a gente já tá com um só o cheirinho do sucesso. A vitória pra tá nós, papai. Agora que ele pega a missãozinha, tá aquele modelo. <risos> Mas beleza, né, galera? Vamos ver o que, que Se a gente encontra mais oponentes aqui. Eu não vou dar corte nesses vídeos assim, não, porque a galera falou no último vídeo que eu dou muito corte nas partidas. Falou assim que eu vou pra fazer um vídeo mais. Como que eu falo? mais puro pegar e colocar no editor, colocar a musiquinha de fundo e tal, colocar as coisinhas certinhas mas fazer um vídeo mais puro, oxi tô pegando o mesmo oponente tá vendo aí, por isso que é bom até dar um corte, que às vezes a gente pega a mesma pessoa e não quer que venha e quer jogar com outros spray né, pra mostrar que o servidor tem muita gente jogando falar aqui pra galera que eu tô hack Galera, boa PVP, Gol PVP. E galera, vocês. Quem tá assistindo o vídeo até nesse momento aqui, comenta aí, vocês querem que eu traga uma série de Minecraft para pra nós? O que vocês acham? Tô afim, mano. Um pouquinho mais de trabalho, mas no final das contas eu até compensa, para fazer. carinha tava forte, mano, mas ele tem uh, defesa, coisa dele tá até forte. Mas. Aqui eu tô vendo mais que pega eu Falei com a DM aqui, sabe o que ele me falou? Falou assim, que não tem como me ajudar em item, não sei o que. Depois de fazer quase 500 vídeos aqui no servidor, o cara não pode me ajudar em nada, vocês acreditam nisso? Eu falei, tudo bem então, né? Fazer o que? Então só releva a vida. Nossa senhora, porque eu mandei um seco, o cara tem ainda da evita buraco, ah, para. Vamos lá então, vai. Manda seu geminho aí, talvez. O negócio é mandar tatu, já vi assim que você, coloca o tira tatu, filho. Tá ficando doido, é? O cara tá com essa arma de cave cavi ele tá metendo tatu nos outros. Pera aí. Deixa eu ascaltar o tatu também, fiote. aqui respeito a respeitar. Respeitar quem tem a mandioca maior. Os caras ficam pensando que entra no servidor vai ter a mandioca maior que o é do Tietchan. Vixe, não é assim não, filho. É anos. Beleza, eu vou falar um negócio aqui que não Eita, fazer tanto sentido assim. Deixa cara. Ui, papai, mas mais daí, fião, Até a próxima, parceiro. Vai em paz e volte para morrer em paz. Vamos junto. Até a próxima partida. Let's go PVP, galera. Que eu tô rec. Será que eu falo isso? É os caras, tipo assim, uns bifes entram para me matar, mano. Daí eu falo, grava aí. A maioria das vezes é assim. Vamos ver se assim. essa proeza aqui. Ó, então, Let's go. PVP, estou rec. Guys, quer ver? Não, ó, agora ficou indo, galera. Rapidinho a gente vai encontrar negado aqui. Aí se eu pegar nego forte, é por causa desse trem, porque eu estou falando que tô rec. Salve aí, mano, salve, tamo junto. Tá gol aí, gente, tá gol. Porque eu tô querendo gravar sem cortar, porque a galera pediu vídeo sem cortar. Um salve aí pra esse mano aqui, ó. O Enempo, acho que é assim. <risos> Mas tamo junto. Vamos jogar. Vamos. Vem aí, vocês pedem vídeo sem corte, galera. Mas é bem difícil, mano. Eu não consigo, tipo assim, postar um vídeo pra vocês sem edição nenhuma, mano. É difícil. Mas eu vou tentar dessa vez aqui pra não ter dislike ou reclamação. O cara tá bem fraco. Ih, mas também não precisava fazer isso, não. Que você vai ganhar um tatu aqui. Não, pagou o PVP aí, ó. te ajudar aqui ah não só foi isso mano complicada a situação aqui hoje tá hoje é o pvp da, das vitórias quero ver aí ó neguinho aqui enfrentar tietê eu não consegue não filho não pode vir aqui hoje quer ver o tietê tá quando mano, me passa um melzinho tietê filho tá bonito parceiro agora só vem cadê cadê a negada Ó, oh, você viu que depois que ver? Ah, eu contra os dois. Mas tá bom, pelo menos isso aqui é um pouquinho mais forte. Vai morrer três vezes aqui pra mim. Não sei o que aconteceu com a galera. A galera tá mais fazendo up do que tirando o PVP. O que vocês acham? Tô melhorzinho assim no PVP? Hum, faltou pouco, hein? Eu acho que eu tô melhorzinho sim, porque eu, esse tempo de quarentena, eu tô ficando até treinando no PVP aqui pra poder trazer uns vídeos legal pra vocês. E apoia aí, galera. Se vocês apoiarem com muito like, 50 likes é a meta desse vídeo. Eu vou trazer uma live aí pra vocês ainda hoje. Já apoia aí, pra que queria gostei, maroto. Vou voar aqui pra cima aqui, que é o melhor que eu faço, mano aqui ó, vai compensar muito não que o tatu de lá pra cá vai fazer um estraguinho vamos ver se eu consigo, se eu consigo acertar eu vou conseguir, eu vou mandar aqui ó, que eu acho que é certo mas o que que eu oh. né ah mas agora pega né para baixo o meu ângulo mano não, quer dizer, ele levantou. É complicado, hein, meu parceiro. A força do vento aumentou ao seu favor. aí né? fica difícil pra mim, papai. Tá vendo aí, ó. Vou aqui indo pra cima pra te ajudar. O tinha um cara humilde. Agora eu não sou humilde. Aqui, uns 30. Faz uns 40, hein, papai. Poxa, não pegou, não acredito. Não é de boa. Isso aqui é. Eu reconheço um tatuceiro de onde. O Tira Tatu. <risos> Duvido nada que eu não morra aqui no Tatu. É, rapa, é a hora da vingança. Vai lá, gente, Vai só jogar. Tomara que meu evite buraco ativa aqui. se não ativar. Por favor, obrigado evita buraco aqui agora vai voar pra eu vou voar pra cima dele agora ele vai conhecer a mandioca lado dos deuses que essa é, é pra vocês galera Ah, ó começar a conhecer a mandioca um salve aí pra, pra nossa o Zé da mandioca baby opa parceiro você não morreu felizmente Beleza né Agora só falta os cachorros latir aqui também Então os cachorros que estão tá latindo aqui Na rua Daí os meus cachorros parece que quer ver Prever, tá gravando, vamos lá atrapalhar Mano, eu vou fazer mais um PVP Se não encontrar outro, eu falo assim, outros player Daí eu vou fazer o que? Entrar, quer ver Entrar no outro dia também fazer PVP Mas daí eu vou deixar esse vídeo por aqui E se tiver muito apoio também né galera Ó, foi pra vocês. Tá é. bom, parceiro. Até a próxima. Tamo Tamo Vamos ver ver né? Se a gente gente mais pessoas pessoas para o PVP. Incrível. Uhum. E galera, esse vídeo eu vou postar sem corte, porque vocês pediram no um último vídeo de PVP, muita gente comentou, falou assim pra melhorar no PVP, eu tô tentando mano, devagarzinho, vocês estão vendo que eu tô ficando legalzinho no PVP, eu preciso aprimorar o jeito de, tipo assim, a força do vento, é, eu preciso saber como que é a força do vento mano, se vocês saberem um vídeo aí, ou saber como calcular a força do vento certinha, vocês me falam galera, porque eu não sei... Quando ela aumenta, esses negócios assim, eu não tenho muita noção eu Nunca cacei tutorial, nem vídeo não, sabe? Mas eu acho que eu vou ficar com esse vídeo por aqui, eu não tô encontrando ninguém mais, mano Deixa eu ver se eu colocar entre servidores se eu encontrar alguém Acho que eu vou ficar com esse vídeo por aqui mesmo Espero que vocês tenham gostado Vou mostrar minha continha aqui pro vídeo não ficar tão pequeno E ela tá basicamente assim, 22k de ataque, 25 de defesa, 33k de sorte, 29 de atividade. 95 É, quase um milhão de life aqui, né? na sociedade Moex DD Tank. Aqui, galera, sabe o que eu queria ter, mano? Só uma tag assim, ó. Youtuber, mano. Ia é bom, porque tipo assim, gravo tanto, tanto tempo nesse servidor aqui, os caras não valorizam isso, aí é foda, mano. Fica até meio assim né, por isso que eu caço servidores aí, mas a maioria dos servidores que eu entro, os caras também não ajudam Daí eu, o servidor que tem painel esse daqui, ela vai ficar forte, com painelzinho, dá para tirar um racho até com os VIP Aí eu tento ficar focado nesse daqui né, mas basicamente tá assim a conta, espero que vocês tenham gostado O patch tá nível 70, aquele patch vai de 3 alguém, lá ah, nisso o patch já tá com fome Vamos um o bichinho aqui mas é isso, né, mano? Espero que vocês tenham gostado desse, é, desses PVP aqui. E é nóis. Né? Eu não cortei o vídeo, deixei o vídeo purinho pra vocês, como vocês pediram no último vídeo de PVP. Muito obrigado por quem assistiu até agora. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou! Ó, o cara tá aqui, ó.